Oi, pessoal, como vai? Hoje a gente vai falar sobre concordância, mas especialmente sobre a concordância nominal. Vamos ver o que é isso. É, você já jogou aquele jogo Corre Cotia? Você já viu alguma cutia? Sabe como é que é esse bicho? Olha aqui. O corpo da cutia é grosso, sua cabeça é alongada, tem orelhas pequenas e quatro dentes incisivos longos e curvos, próprios para roer. A cauda é diminuta, as patas anteriores são bem menores do que as posteriores, o que faz das cutias boas saltadoras. É uma bela descrição, né? E nessa descrição existe uma série de nomes, existe uma série de termos que designam a cutia, explicam a cutia são os substantivos. Olha só, eu estou anotando eles aqui: o corpo da cutia, a cabeça, as orelhas, tá certo? Mas esse aqui, ó, os dentes incisivos da cutia. Tudo isso são substantivos, a cauda da cutia. É um substantivo, é um nome, designa uma coisa. As patas, e não são quaisquer patas não, hein? são as patas anteriores nesse caso. E a própria cutia? Todos os termos da frase precisam concordar com o substantivo a que se referem, ou com o nome a que se referem. Nessa oração toda, nessa explicação, nessa descrição da cutia, os termos concordam com os substantivos? Vamos lá! O corpo da cutia é grosso. Hum, concordou aqui. O e grosso concordam com corpo. Sua cabeça, como é que é a cabeça da cutia? É alongada, cabeça alongada, combina também, concorda. E as orelhas? As orelhas são pequenas, percebe? A cabeça é alongada, mas as orelhas são pequenas. E os dentes incisivos? São longos, são curvos, próprios para roer. Tudo está concordando. A cauda é diminuta e as patas essas patas anteriores são o quê as patas são menores do que as patas posteriores e tudo isso faz com que as cutias né as cutias no caso aqui das cutias sejam boas saltadoras tá certo quando eu estou falando de singular, a, o termo está no singular. Quando o, o, o meu nome está no plural, o termo vai para o plural também. Percebe que tem uma combinação perfeita aí? Então, quando a gente fala da concordância nominal, a gente fala da concordância dos termos da frase com o substantivo, com o nome, que é o principal. Nesse caso, a concordância nominal é uma concordância em gênero, masculino ou feminino, e em número, plural ou singular. Olha esses exemplos aqui. Um pacote. Talentosa, divertido ou pesado? Um pacote pesado. E uma garota? Uma garota talentosa. Claro, tem que combinar em gênero e número. Ah, nesse caso, os amigos só podem ser amigos muito divertidos, não é mesmo? Espero que você tenha gostado de tudo isso. Quando a gente está escrevendo, quando a gente está falando, é importante que a gente lembre da concordância nominal para que as pessoas entendam o que a gente está falando e a gente se comunique melhor. Espero que você tenha gostado da aula, tá bom? A gente se vê por aí. Até mais!